Eu tive muitas dificuldades durante a minha caminhada. Na época eu, eu era funcionário do Banco do Brasil, salários maravilhosos, mas a vida, ela se apresentava em momentos muito desagradáveis. Eu tinha dinheiro, família, viajava, porém eu vivia sem sentido de vida. Aquela sensação de que faltava algo. Eu não sei se você passou por isso, ou está passando, ah, se você sente que tem algo errado e não sabe o que está acontecendo e o porquê está vivendo isso tudo. Parece assim que é, você está com a vida amarrada, algo te bloqueia, ou ainda seus planos de sucesso não decolam. E o pior, a resposta é que não vem. Ou, o que, que está acontecendo? Olá, eu sou o professor Antônio Bis e nesse vídeo eu sou terapeuta, física quântica, treinador mental. Nesse vídeo vamos conversar sobre o que fazer quando a mente te sabota. Aí eu vivi me questionar, até que um dia me vi no fundo do poço, tudo estava errado. A vida tinha desmoronado a tal ponto que eu pensei em eliminar a minha própria vida. Eu não tinha mais gosto de viver. Estava sozinho, separado, depressivo, falido, câncer, foi um tsunami total. Eu tinha duas decisões, viver e renascer das cinzas ou dizer adeus. Eu fui buscar ajuda, pois saiba que sozinha, sozinho, é praticamente impossível navegar em águas turbulentas. É preciso ter humildade e gritar ajuda. É preciso conectar uma energia diferente. Se você continuar na mesma energia, é impossível uma mudança. Olha o que, que Leandro Karmal fala. Mudar é muito difícil, mas não mudar é fatal. Então, o que, que eu fui fazer? Fui procurar ajuda. Me inscrevi no curso de parapsicologia em Florianópolis. Aí descobri o que estava acontecendo comigo. Foi incrível. Foi incrível. O nosso subconsciente, na parapsicologia descobrir descobri isso, que o nosso subconsciente tem o poder de comando de 95% da nossa vida. Quando eu entendi isso eu fiquei arrepiado, pois não sabemos o que existe na nossa mente subconsciente. Portanto, é o desconhecido que nos move. Também entendi que a sabotagem mental é originada no subconsciente, que tudo foi programado, foi aceitado por você, por mim, por nós, consciente ou inconscientemente. A pergunta era, e aí o que fazer? Como sair dessa sabotagem? Pois todos nós temos isso. É em relação ao dinheiro, em relação ao relacionamento, saúde e outras áreas. Eu precisava mudar algumas crenças precisava diminuir, eliminar algumas sabotagens. O que fazer, era a pergunta. Faxina mental. Limpar todos os dias, como se estivesse lavando uma roupa. Por exemplo, era preciso limpar, fazer uma desintoxicação todos os dias. Criar uma disciplina mental para isso. Por que todos os dias? Até sentir que aquela sabotagem... Aquela crença, aquele paradigma, aquele padrão mental interno que está sabotando você Com relação a dinheiro ou outras situações Estivesse ressignificado, tivesse mudado a emoção interna Aqui está um problema que eu observei com muitas pessoas que eu oriento no consultório Não são persistentes Falta disciplina, tem que ser todos os dias Eu observo que as pessoas não fazem isso Então o que fazer? Quando você perceber de identificar uma sabotagem, faça a faxina. Como? Tem. tem várias técnicas no mercado. Eu conheço, talvez você conheça o IFT, que vai te ajudar. Roponopono, a maioria das pessoas conhece, vai te ajudar. Eu pratico quase todos os dias, mas pratiquei muito Roponopono. Tem isso no YouTube, né? A constelação familiar, eu fiz isso porque às vezes falta o alinhamento, a harmonização da família, isso está te sabotando, se você tem problema com o pai e com a mãe, está te sabotando, a técnica RET da tá pode te ajudar, a minha técnica Namaskar, que é uma técnica espiritual de transformação interior, vai te ajudar, ela foi criada por mim, uma inspiração, uma canalização do alto que me veio, se ainda não conhece, procure pelo nome no meu canal, Técnica não mascar vai te ajudar e eu com certeza pratico todos os dias essa técnica, por isso que hoje eu me encontro numa situação privilegiada. Portanto, a mente, mente, a mente sabota, mas você pode administrar tudo isso, tomar consciência diariamente com disciplina, educar a sua mente para o que você deseja e não para o que ela quer. E assumir o comando. É possível? Sim. Aconteceu comigo. Assuma o controle da sua vida e seja o co-criador do seu destino. Eu espero ter corroborado na sua evolução. É simplesmente um despertar. Claro que é preciso buscar mais informações. Mas eu queria que foi suficiente para você despertar da necessidade de você realmente buscar ajuda... E ressignificar essas crenças limitantes que sabotam mesmo a sua vida, sabotou a minha, para você criar essa liberdade interior, criar a sua vida e ser feliz. Espero ter colaborado, se não, me perdoe. Gratidão por estarmos juntos. Compartilhe, deixe um comentário aqui abaixo, é muito interessante, deixe um like. Um abraço carinhoso. Namaskar. E até o próximo vídeo.